Boa tarde a todos. Uh, o Manchester United está. a importam. O Viva Ronaldo é o cântico que domina a End for pelo Manchester United. Lembrando que as duas jornadas anteriores dos Red Devs ir a distância competitiva para o Manchester City, que apesar de ter perdido o Cunha. O Premier frente ao Bolton, uma equipa que nem sequer anda agora. A foto com o Cleberson, na apresentação com o Ferguson. Como extremos, o Garner, todos eles atrás do Cristiano e não conseguiam segurar. Depois, o que é que pode... Ainda, e eu recordo que tem 36 anos, foram ainda com José Mourinho no comando técnico em 16-16. De... Uh, e tudo isso acho que pode elevar o, o nível dos, dos jogadores Os pontapés livres, não são só os penaltis Os livres também podem ser uh, A bola ia muito rápida, sem girar, mas a flutuar Ele marcou 11 gols Na inauguração do estádio de Alvalade Quando o Sporting vai para o Manchester United Depois da derrota do Tottenham Crack português, sai o Man United Sai também a Sport TV Para a ação que existe entre este Cristiano Com tri... a visão a este jogo este jogo tem uma carga E ele teve muitos grandes jogadores no Man United É uma figura muito paternal também Fora com o Aston Villa e na última ronda Empataram em casa em dois Estão ambos de fora Mas também Phil Jones e destaque para a ausência de Callum Wilson Principal 4-3-3 Assumido por Sol Shires Os três quartos do campo como o Greenwood Se podem instalar da direita para o meio no centro Cruzamento da One bissaka O quarto não é perfeito Cristiano Miguel Almiron, só, só foi anunciado por Pogba. Bruno Fernandes a servir, Cristiano. E ali um... Tem aqui várias ausências esta equipa do Newcastle, Cristiano ali. Mas que não a revelava. A mata sair sem perigo, a mata de João Ellington. Bola espetacular de Pogba, era difícil para Bruno Fernandes ele tenta servir. Mais uma bola de Bruno Fernandes, o corte. Ainda Cristiano tentar o remate de ângulo, é quase impossível, não sai bem. Ponta pé de baliza para o Newcastle. Cristiano ainda Cristiano, pedalada de Cristiano, cruzamento. É mais remate porque vai direto à baliza à bala lateral sem perigo. Antes Cruzamento de Bruno Fernandes. O passo longo de Clark. Corte de Rafael Varane. Amigo do, do pai do Woodman, que também foi guarda-redes. Falta sobre Bruno Fernandes. Os de assistências têm feito, de facto, um percurso incrível no. De São Maxima. O francês é. Atenção aos McPies. Cruzamento da bola a bater, ainda há a possibilidade de remate. Na altura é emprestado também pelo Arsenal. Pouco Bá, bola para as mãos do eu também não tinha grande Passou linha Passeu para dar um primo, primo. Só, só se fosse levantar a bola. Alguém está à bola. cruzamento os... a sair, canceamento e grande oportunidade. O Varane. Grande oportunidade para... E pontapé. pé, pontapé de Almirão, bate em Luque nova oportunidade de remate para Richie, o desvio e a encaixa. David Arreia, United, Luke Shaw, saída do Woodman, bola era, o nível em termos institucionais. Ainda para mais com este, este. Levar o United à liderança, tenta ali passar por entre as pernas. Cristiano, também interessante no corredor. Cruzamento a bater novas. Bem jogado por Sam Maxima, a conseguir o cruzamento e. Corte de Luke Shaw. Bruno Fernandes a tentar aqui aproveitar o adiantamento de Fred Woodman. A cidade hoje o Wellington e o Almirão, para servir o Samaritano. Muito máxima. risco, atenção, ao Newcastle, péssima opção. Péssima opção, precisamente o William. Tinha dois jogadores no apoio. Antes. Perdão, Bruno Fernandes vai para o remate. Bruno Fernandes, pontapé, viu? e quase, quase, quase que Jadon Sancho conseguia aproveitar o um remate que não consegue é ganhar. Richie. Pois, Varane. Bruno Fernandes assistência para Jadon Sancho, o remate de Sancho, sofre um desvio e dá pontapé de canto, mas diria que é a primeira vez que tem espaço o United para... entrar entrada área está Bruno Fernandes, opta pelo cruzamento, não chega. Está ali a tabela, Cristiano Ronaldo, aparece no caminhamento à procura, outra vez de Cristiano. Ainda chega Luxington. Samaxima, ponta pontapé se vai para dentro e para o remate, Cristiano vai para fora, mas... Cristiano, Magpies, não tem permitido grandes oportunidades ao Man United. Um trabalho defensivo nesta primeira fase, atenção aos Magpies. Es espaço agora para Sancho. Mal ah, do E depois na segunda fase, uh, o presidente do não o queria. Porque ele tem recursos que não se encontrem muitos jogadores. Né? A qualidade de pé é direito. de chegar à baliza de Woodman. Agora tinta de longe. Ainda Greenwood, cruzamento e... A para dentro, o pé esquerdo da Greenwood, ali o desvio vai marcar Ronaldo! Ronaldo! Golo do Manchester United, Cristiano Ronaldo! Sim! Houve-se em Old Trafford com o golo de Ronaldo, ainda não tinha tido nenhuma oportunidade, basta o que tinha feito na Premier League, tinha sido perante o Arsenal. Aquele lance e da bola uh, que não foi agarrada pelo pelos cruzamentos do David Beckham da supremacia do Eric Cantona e do Cristiano dá então vantagem ao Man United de 0 com o gol a fechar a tempo real porque o jogo ainda não terminou mas há condição, gira dois da frente o passe para o Anbisac cruzamento no segundo posto Vinga uma enorme competitividade Steve Bruce consegue... na Cristiano bem, por Norte qualidade Bruno Fernandes jogador mais deste Newcastle, bem jogado cruzamento muito largo no segundo posto ainda recebe Richie ponta pontapé de Matic a sair muito longe do alvo Do Newcastle, Maxima, tem o apoio, bem jogado, pode ir para o empate, remate, golo! Empate o Newcastle, 10 minutos da segunda parte, o lateral direito espanhol, Manquillo, faz o empate e gela uma parte de Old Trafford, porque a outra vai à loucura, os adeptos dos Magpies festejam no teatro dos sonhos, um a um, Maxima, outra vez, na o escardino Mason Greenwood na, na direita Sancho na esquerda Cristiano ainda Cristiano remata golo Cristiano Ronaldo outra vez é impressionante o homem 2 a 1 um, marca Ronaldo duas oportunidades, dois golos e de facto não há não há muito a dizer é Cristiano é igual um... é, a não esquecendo esse dado muito importante. Shaw, atenção a possibilidade para o que só para se de Varane. E o julgo que estava uma guaira de ló. também veste atenção a Shawn Ellington. Rebate e defesa. Defesa complicada para Davi da ré. E o Newcastle diz que ainda não acabou. Ah, então em 2010, o regresso do rei. No fundo, é isto: o regresso do rei, é Old Trafford. O Renato joga com jogadores muito velozes na, na frente, normalmente. O cruzamento de Greenwood. Não chega, Bruno. Bruno Fernandes vai para o remate. Bruno Fernandes, pontapé, golo! Que grande golo de Bruno Fernandes! Que momento espetacular de Bruno Fernandes, chega aqui ao golo 44, com a camisola dos Red Devils, o golo 4 esta temporada passa a ser o melhor marcador do United. No campeonato está feito o tal 3 a 1, com fortíssima influência portuguesa no... Bem jogado, Lingard, remate, golo! 4 a 1, Jess Lingard, fixa o resultado final. Há pouco não foi egoísta, tentou servir Cristiano, agora tinha o caminho da baliza aberta, depois de um lance, depois de um passe.